Existem muitos simuladores de drones de corrida pelo mundo fora e eu escolhi o liftoff. Não sei porquê, mas senti uma simpatia pelo liftoff e como já houve muitos subscritores que me perguntaram como se instalava o liftoff, eu vou explicar como eu fiz para instalar o liftoff. Ora temos que ter a Steam instalada, temos aqui a Steam, temos de vir pelo site, criamos conta, instalamos a Steam ou fazemos tudo por aqui para o site e depois. Depois na altura de instalar é que abrimos o aplicativo da Steam. Ou então, vemos aqui o aplicativo já da Steam. Onde viemos aqui à procura e escrevemos, lift Off Ele está aqui e isto é um simulador pago. Existe alguns simuladores gratuitos, outros com demos. Isto é do vosso critério. Eu só estou a explicar como é que eu instalei. Eu ao comprar, não comprei por este valor. Comprei, custava 14,99€. Eu sei que ele estava a 20€ e andava aqui há algum tempo a ver quando é que o preço baixava ou subia. Que é o que uma pessoa deve fazer. ou pessoa quando quer comprar qualquer tipo de produtos. Neste momento estamos a falar aqui num, num software, num jogo. Mas até mesmo comprar um telefone, ou comprar uma câmera, ou comprar o que seja que for. não são uns meses antes que a ver os preços. Como é que está no mercado esse item. E depois hum, vai vendo a variação. Quando chega uma altura que vemos. Epa, ele baixou bastante. Se a gente o queria comprar é a hora certa. Foi como aconteceu. Eu já há algum tempo que andava a ver o lift off a este preço. E de repente foi uma promoção de Natal. Eu vi que o preço passou dos R$19,99 para R$14,99. E eu comprei. Eu achei que foi uma boa compra. Consegui poupar 5€. Sempre dá para comprar outras coisas aqui para o canal. Estão a entender, não é? Pronto, eu comprei. Cliquei, depois aqui aparece um sítio para a gente comprar, eu comprei pelo Paypal, como tenho uma conta no Paypal, tenho o MBWay associado uh, com um cartão virtual ao Paypal, comprei por aí, imaginamos que estamos a fazer isto no site, agora passamos aqui o aplicativo da Steam, temos aqui a bibliotecas, jogos, e nos jogos, aqui vão estar todos os jogos que vocês compraram, que instalaram, demos, seja o que for, e depois de vocês terem comprado, ele vai aparecer aqui pronto para instalar, e é o que eu vou fazer agora, vou instalar, ele aqui está -me a me dar um pequeno feedback, do que é que se está a passar, seguintes, e a partir de agora, ele vai começar a fazer o download, vai instalar, e daqui a um bocado eu volto, que eu vou por isto agora em pausa, a gravação, já estou aqui a ficar moreno com as luzes, entretanto, eu já venho e já vamos tratar disso. Como veem aqui em baixo já está o download concluído e ele automaticamente instalou. Depois de estar instalado para jogarmos ou viemos aqui a bibliotecas, jogos e viemos aqui ao lift Off e carregamos em jogar. Ou então minimizar, viemos aqui aumento de trabalho e ele liga. Claro que temos de ter sempre a Steam ligada. Isto faz parte. Agora vamos ter aqui esta imagem bonita. E agora isto vai carregar quando se entra pela primeira vez. Entramos logo neste menu. Onde vamos configurar o nosso simulador para podermos depois futuramente voarmos sem qualquer tipo de problema. Aqui nesta página inicial é a linguagem. Ou temos inglês ou temos francês. Vamos next que está aqui atrás de mim da imagem. Está aqui atrás da minha imagem. Eu vou esconder a minha imagem. Como vem aqui atrás está o NEXT e aqui assim está um drone voltando a pôr a minha imagem ora está ali em inglês NEXT Nesta imagem aqui é onde a gente vai ver os nossos controlos Onde vamos ter que ter o nosso rádio ligado ao PC Vou deixar aqui em cima e também aqui em baixo um vídeo meu a explicar como é que se liga um rádio a um PC Calibrator Start Calibration, e vamos mexer os sticks. Que é para ele identificar qual é os sticks que vamos usar. Ora ele agora aqui diz-nos que a gente tem que pôr os sticks a meio. Ele vai fazer aqui uma contagem de 5 segundos, e ele vai passar depois passo a passo. Ele agora aqui diz para a gente usar o throttle, ou aceleradora, e assim para a frente. Que é para ele detectar onde é que está o throttle, qual foi o sinal do throttle, Botamos a pôr a meio. E fazer isto para todos os joysticks. Pronto temos os nossos. Deixamos o meio. E temos os nossos quatro comandos selecionados. Esperar um bocadinho. Pronto salvamos. Ok e assim já o nosso. Drone, já voa. Ora, se usarmos o trotel para cima, ele vai acelerar. Se baixarmos o trotel, se estiver a funcionar bem, ele vai parar as hélices. Depois outros sticks. Para a esquerda, para a direita, a rodar sobre ele próprio. Acelerar e abrandar. E assim está a funcionar. Depois salvar ou então, se tiver tipo qualquer coisa aqui, como estava agora a acontecer, aqui assim ó, aqui no. Neste stick ele de vez em quando mexe, vocês veem ele de vez em quando vibra um bocadito. Isto também tem a ver com o sinal. Que está a receber no computador. A gente vemos aqui. Onde isto está tudo a zero. O que a gente pode fazer é. Minimizar estas dores de cabeça. Como veem aqui. Isto está a meio, mas ele está aqui a dizer que está um bocadinho para ali. Como veem ó oh. Isto é a sensibilidade depois do, do comando. Tentamos meter aqui mais ou menos. Acho que 0,4 já é bom. Claro que quanto mais afastarmos, mais... menos sensibilidade vai ter o drone. Até mesmo aqui o acelerador. Vou mexer aqui um bocadito. Vou pôr aqui 4. Que é só. É só começar a mexer passado um bocadito. Pronto, esta parte está feita. Voltamos a salvar. Se for para inverter o, o lado. Oh bem para inverter o lado, ele inverte, agora salvamos, Por aqui o comando, fizemos OK, voltamos para trás, voltamos Next, aqui é os botões de configuração, o que é que a gente uh, tem aqui para configurar o drone, mesmo que não usamos o comando do nosso rádio podemos usar o teclado, agora voltamos para trás, voltamos em Next. Agora aqui é muito importante. Se selecionarmos o New Pilot, é, ele vai-nos limitar um pouco no voo. Vai-nos ter, neste caso, vamos ter autoajudas durante o voo. Se aqui usarmos o Advent Pilot, aqui ele vai-nos dizer que vai estar a habilitar uh, o simulador de bateria, a câmara, o barulho da câmara, aqueles riscos que a gente costuma ver mesmo em FPV. Ele vai habilitar isso tudo, vai fazer com que isso funcione. E eu digo sim, e a partir de agora é através de carregar em next. E aqui vamos criar a nossa conta. Chegamos aqui, criamos a conta. Temos que dizer que sim, blá blá blá blá blá blá Aceitamos, criamos aqui a nossa conta. A minha é o rcx drone. Olha só, next. Está completo e agora vamos entrar para o simulador. Aqui dentro de simuladora e no single player temos tutorial, este aqui, o standard, vai voltar para o início aquilo onde a gente configurou lá com o rapazinho ao alto, e nos next. Aqui é para explicar os primeiros voos, como é que uma pessoa pode fazer os primeiros voos, sem obstáculos, sem nada. Depois temos aqui o voo livre, onde temos várias situações. Temos aqui este cenário, que é lá numa quinta, onde vamos ter depois as pistas. Temos aqui esta... Também é muito conhecida, que tem muitas árvores. Depois aqui é dentro de uma garagem. Aqui é num campo de golfe. Oh, temos oh, muitos cenários. E depois aqui também podemos construir as nossas próprias pistas. E no Race, já temos pistas cronometradas Com várias pistas. No um Freestyle, modo livre. E eu presumo que seja para montar o drone, qualquer coisa para construir. Isto é no single player, no multiplayer, depois vamos jogar contra outros jogadores. E é a parte engraçada aqui do lift off. Mas temos aqui as opções, o game, E gráfico é o máximo. Atenção é no meu computador. Áudio, controlos, para a gente controlar outra vez, afinar aqui o, o controlo. A comunidade, os fóruns e sair. Um voo livre. Eu costumo vir aqui para o início. para venho aqui ao primeiro cenário, venho aqui ao segundo, que o primeiro é mesmo só lá os fardos de palha, o segundo já temos um, umas balizas para poder voar. E nós também aqui vamos escolher o nosso drone, o drone que queremos voar. Bom, ah, era para vos mostrar mais drones, isto vai rodando e temos vários drones e podemos construir o nosso drone. Eu é que me enganei e cliquei em cima do drone. É a segunda vez que estou a fazer isto e é a segunda vez que me engano a rodar. Mas ali eu já vos mostro. Tem vários drones. Para chegarmos aqui, usarmos as setas do teclado. Temos aqui a câmera a mover-se. Se cargarmos no C, tira-nos o. Aquele efeito real da imagem. E assim dá-nos ruído à imagem. Como estivéssemos a ver mesmo nos óculos. E assim não dá. Assim dá, assim não dá. Assim dá. Eu vou deixar assim que é por causa de tentar ficar o mais realista possível. Depois estamos aqui a vista que tá, estamos a ver o drone por trás e pronto. A voar depois irmos treinando. É, temos o, o throttle aqui o acelerador. Isto atenção está em modo acro mas também podemos voar noutros modos. No modo stabilizer para começar. No modo horizontal e também. Mas o conceito disto é voarmos e treinar em modo acro. Para quem tem andado ultimamente a ver o meu canal. Eu tenho andado a fazer umas lives aqui em modo acro. Aqui já há algum tempo que não faço. Tenho andado a fazer mas já há algum tempo que não faço. E é... ui choquei. Hum, porque tenho tido uma net bastante ruim. Vamos ver se eu consigo passar por ali. Ai, quase que passava, quase que passava. Estragando no erro, volta ao início. Ora, a ideia é só andar aqui a treinar. E é para depois, quando formos para a realidade com os nossos drones, já irmos com algum calo e saber uh, o que queremos e o que, é que se, o que é que vai fazer os comandos. Porque daí, isto ser um simulador e a gente ter de treinar. Eu já no treino para aí há 15 dias e já noto bastante diferença aqui. Já não consigo controlar bem o drone, já tenho alguma dificuldade. Já tentei voar num dos meus últimos vídeos, tentei voar em modo acro e já estava há algum tempo sem voar e choquei contra o mar, vocês viram no final do vídeo, o primeiro vídeo deste ano e uma pessoa pode andar aqui a treinar de volta da casa, eu costumava muito era vir para aqui de volta da casa e, e fazer aqui peões, oh. atenção que aqui se vocês chocarem dão cabo das hélices e faz com que o drone caia. Foi o que me aconteceu. E eu já não me sinto à vontade a voar. Em modo Acro. Ora, entrar aqui. entrar aqui. Multiplayer. E ainda não tinha entrado na minha conta. Como bem é, já sou nível 7. E tenho ali duas caixas a abrir. Não sei o que. Mas vou abrir. Ora, ver aqui onde há muita gente. Que é para vocês verem. O pessoal aqui todo a andar em modo Acro. Ora, está aqui. Este juntarmos a eles e assim vocês vão ver, eu até vou tirar aqui o, a má visibilidade, Ora, eu não quero ser o amarelo, eu quero ser o Rocho. Agora o Rocho. Join the Game. Ideal, pois é andarmos aqui a jogar contra outros players, isso é engraçado. Treinamos, simulamos, divertimos-nos um bocado, jogamos aqui um, com outros players, tenho sempre aqui a minha câmera. Agora não sei porquê, a 30, a 40. Ora, tirar aqui o modo de má visão, como vocês estão a ver aqui, os outros players, todos e depois é correr contra eles. Prontos, eu não consigo, não sou capaz. Mas ó, é que eles bateram. Este também é pessoal novo que está a aprender. porque eles, tinha aqui alguma dificuldade a voar. Vão deixando ali o rastro deles. Olhem ali eles a fazerem aquilo tudo correirinho. Olha, falhou ali aquele. aquele eles aqui a arrancarem. Como estão a ver, eles estão a jogar, a ver quem consegue chegar até ao fim. O outro despistou-se e veio começar de novo. E pessoal, muito bom já a correr. Eles ali nascerem todos uns em cima dos outros. Estão a fazer drones pequeninos. Vou sair do jogo porque há muita coisa para dizer. Espero que tenham gostado aqui do tutorial de como instalar o liftoff. É uma coisa muito simples, mas sempre é um vídeo que dá para mostrar como é que se faz. É uma coisa simples, mas que assim toda a gente pode instalar, quem quiser comprar o lift-off Eu estou a gostar do lift-off apesar de eu não ter tido grande tempo e nos próximos tempos, estou com alguma dificuldade a dedicar-me aqui ao canal, por motivos pessoais. Mas estou a tentar fazer tudo trazendo aqui alguns vídeos com mais algumas informações, hoje foi o Liftoff, amanhã é outro programa qualquer, é outra controladora, é outro drone, é algo que me passa aqui no canal. Muito obrigado a todos pelo apoio que me têm andado a dar nestes últimos tempos. Estou mesmo muito grato, não estava à espera que o pessoal falasse tão bem comigo. Aquele abraço forte no fundo do coração e até já!